Pessoal, hoje é um domingo, dia 13 de fevereiro, vou mostrar um cemitério para vocês. Estou no Parque dos Lírios, eu vim pela manhã ajudar uma família a conseguir um direito que já possuem de um enterro social. Estavam com muitas dificuldades, mas graças a Deus nós conseguimos desenrolar e essa família teve o direito que lhe é devido, assegurado. Mas eu entrei aqui dentro do cemitério para mais uma vez fiscalizar uma parte eu imploro para a prefeitura para que resolva isso. Fazer uma indicação novamente. Mas eu vou mostrar que de repente se o prefeito, os secretários não, não, não vierem aqui, né não saberem como funciona. Para que eu possa mostrar. Esta é a área das pessoas que compraram sepulturas que pagam por ano meio salário mínimo de manutenção. E esta aqui é a área onde se enterra pela prefeitura do enterro social, olha o, não só o terreno, as lápides, a maneira pela qual está disposta cada sepultura, é visível se nós olharmos a organização de um lado e a desorganização e o abandono de outro lado, se nós olharmos mais à frente, aí volta a área que é particular, então essa área aqui do meio, a prefeitura hoje não tem... Condições ainda de organizar um novo cemitério. Nós temos pedido para que a prefeitura faça essa organização de um novo cemitério, mas enquanto não faz, se enterra aqui, nesse local. E eu peço dignidade para essas famílias que vêm chorar os seus mortos, sem condições de enterro, uma área como essa. Mais uma vez, vou pedir para a prefeitura para consertar isso.